Salve, salve rapaziada, beleza? Samuel o No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês aí a como baixar o Steam Desktop Authenticator, que é o Steam Guard aí, só que para computador aí, não precisar de celular, né? Só precisar do chip de vocês, e então bora lá pro vídeo, né? Primeiro vocês vão acessar esse site aqui no GitHub, e desce lá embaixo, porque não tem como descer lá em cima. Tá bom, eu vou parar com essas piadas. Ou oh, será que não? E vai aqui ó, em Assets clica aqui ó, sda.1 não 1.0.10 Aí vai vir esse arquivo aqui. Aí vocês clicam o botão direito e clica aqui ó, extract to sda.10 para e os bagulhos. Eu não entendi o que ele falou. Aí vai vir essa pastinha aqui, vocês clica aí nela, aí vocês clica aqui ó, Steam Desktop Authenticate.exe Espera um momentinho. Aí vai instalar algumas coisas aqui, o Visual CC++, mais, mais, mais, e é só esperar aí, beleza? Certo, galera, aí vai aparecer esse daqui. Aí, essa é a minha primeira vez, e eu acho que é esse daqui. Vocês clicam aí, pronto. Eu não manjo nada de inglês, então por isso que eu cliquei aqui mesmo. É... Aí vocês clicam aqui, ó. Setup New Account. Vocês colocam o username de vocês, e depois a assim... senha... E depois clica em Login. Aí aqui vocês colocam mais 55, que é o número do Brasil, né? E depois o DDD. Depois o 9, depois o número de vocês. Aí vai chegar um e-mail no e-mail de vocês. Vocês clicam no e-mail, depois clica em adicionar número de telefone. Aí confirmou o e-mail. Vocês clicam OK. Aí vai pedir para você colocar uma senha no software. Vocês deixam branco mesmo. Aí depois vai aparecer o código de vocês. Que é de recuperação da conta do... Steam Authenticator, aí vocês anotam, né, porque é muito importante anotar, né. Aí depois que tiver anotado, vocês cliquem em OK. Aí vocês tem que colocar o código que chegou no, no número de vocês, no SMS. Aí vocês colocam aí. E depois clique em Accept. Aí depois coloca o código de... Re o código lá que eles forneceram do Steam Mobile Authenticator, que é o código de recuperação. Vocês escrevem aí. Aí cliquem em Accept. Aí pronto, vai aparecer de novo o código, né. Só para confirmar que tá anotado. Para vocês anotarem e pronto, agora está funcionando a né? conta. É só clicar aqui, ó Setup New Account Aí vocês podem adicionar quantas Quanto vocês quiserem, beleza? E é isso aí Eu espero ter ajudado vocês é... Aí todo... vocês deixam essa partinha aqui guardadinha E isso aqui vocês podem apagar Esse arquivo aqui Mas essa partinha aqui do Steam Desktop Authenticate Vocês deixam aí guardadinha E é isso aí Muito obrigado por assistir Eu Espero ter ajudado é... Em breve vai sair um vídeo aí Como liberar é... as restrições aqui Da conta de vocês Que acabaram de criar, né? Vai ter um... Vou ensinar a liberar isso daqui Beleza? Bem, galera, o vídeo é esse, eu espero ter ajudado vocês aí. Se eu ajudei vocês, deixa o like aí, se inscreve no canal para receber mais vídeo, em breve eu vou fazer mais vídeos aí, pode ajudar muito mais pessoas. E é isso aí, muito obrigado por assistir. Falou.